Max Verstappen e a Red Bull brilham e muito em 2022. Mas a questão aqui é, por onde anda a Sérgio Pérez? É a análise desse vídeo.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 eu acho que a gente precisa falar de Sérgio Pérez. Pérez que faz seu segundo ano pela Red Bull, né? Ele estreou em 2021. E a Red Bull em 2022 vive um ano, no mínimo, muito impactante, né? É a equipe a ser batida, tem o carro que pelo menos neste momento da temporada é o carro a ser batido. E tem, claro, o melhor piloto de 2022. Acho que a maioria concorda com isso, porque a Verstappen segue sendo um piloto muito preparado e aí já caminha tranquilamente para conquistar seu bicampeonato. né? É, é, com certeza, um piloto que faz muito mais às vezes do que até a própria Red Bull espera. E é por isso que eu quero trazer o contraponto de 2022 dentro da Red Bull, que é, para mim, neste momento... Sérgio Pérez. Sinceramente, o Pérez iniciou 2022, para mim, de uma forma muito surpreendente. Quem lembra de 2021, né no primeiro ano do Pérez, na Red Bull, lembra dos muitos problemas que ele teve de adaptação, foi muito criticado pelo tão agradável Helmut Marco, o próprio Christian Horner, né que é o chefe da equipe, Parecia tinha altos e baixos ali, e por isso, em 2022, pelo menos no início da temporada, eu não esperava que ele tivesse um ritmo tão forte, que ele fosse tão consistente. Porque ali nas primeiras corridas do Bahrein a Mônaco, ele foi muito consistente. Tanto que ali, logo na segunda prova, em Jeddah, que é uma pista muito desafiadora, ele já conquistou sua primeira pole da carreira, e ali em Mônaco conquistou, até então, sua única vitória em 2022. Então foi um início de temporada muito surpreendente do Pérez. E é por isso que eu trouxe um dado aqui pra gente até analisar e eu tentar mostrar o que eu quero dizer com essa análise. Olha só, o Pérez teve quatro pódios em sete corridas até Mônaco. Lembrando que ele teve um abandono nessas sete corridas. Então é uma estatística muito positiva para o Pérez, porque como eu disse em 2021, ele teve altos e baixos e tinha deixado algumas dúvidas, mas foi um início realmente muito forte. Depois de Mônaco, foram três pódios em nove corridas. Então eu acho que Mônaco, aí, eu trouxe Mônaco, é, porque foi onde o Pérez venceu e foi também um divisor de águas para a sua temporada de 2022. Tanto que ali depois da corrida em Monte Carlo, a gente até aqui no Grande Prêmio analisava. Nossa, mas será que o Pérez consegue disputar o título com o Verstappen? Porque o campeonato estava embolado, a Ferrari estava numa fase melhor ali, mais próxima do Verstappen, e o Pérez estava muito perto também. Então a gente até pensou, será que ele consegue disputar o título? E aí eu acho que nas corridas seguintes ficou muito claro que há um abismo ainda gigantesco entre Sérgio Pérez e Max Verstappen. Eu acho que o Pérez, ele teve seus altos e baixos ali depois de Mônaco, o Mônaco foi muito importante para ele em 2022, mas aí ele teve sua irregularidade mostrada a partir dali. E é por isso que eu acho que, pela excelência do Verstappen, pelo que o Verstappen faz em 2022, pelas corridas em que a Red Bull não é dominante, mas o Verstappen consegue capitalizar tudo isso, eu acho que... A performance irregular do Pérez não é tão mostrada porque o Verstappen é ótimo. Mas se não fosse um ano tão dominante da Red Bull como é 2022, eu acho que a gente pediria, esperaria também um pouco mais do Pérez. É lógico que nesse meio tempo ele reclamou também um pouco do RB18, disse que é um carro muito é, feito ao estilo do Verstappen, né? Que não deve ser, imagino, um estilo muito fácil de guiar. Deve ser um estilo muito único do Verstappen. Mas é. Eu acho que a Red Bull acerta também fazer isso, porque afinal a gente vê em 2022 como o Verstappen é o cara que vai levar a equipe pra frente em 2022 e nos próximos anos da Fórmula 1. Não tiro a ideia do Pérez, eu acho que realmente deve ser muito difícil, mas por outro lado eu acho que a Red Bull acerta também. Por isso eu acho que eu espero um pouco mais do Pérez também nessas últimas seis corridas do ano. Eu acho ele um bom piloto, eu acho ele muito combativo nos momentos em que ele tem que ser combativo, eu gosto muito disso no Pérez. Mas é, eu até fiz um vídeo do Grande Prêmio na semana passada que para mim o segundo melhor piloto, tendo o primeiro como Verstappen, claro, o segundo melhor piloto é a George Russell, justamente pela regularidade e por ter um carro que tá longe de ser o melhor do grid, como é o carro da Mercedes. E eu acho que pelas circunstâncias da Red Bull em 2022, por ser uma equipe muito preparada e por ter um carro que neste momento é o carro a ser batido, eu acho que eu esperaria que o Pérez assumisse esse lugar, pelo menos neste momento do ano. Mas não é claramente o que acontece, pelo menos na minha opinião. Mas a é ver aí como as coisas vão rolar nas últimas corridas, o Pérez segue na, na briga pela vice, pelo vice-campeonato, então a ver como ele vai se postar nessas últimas seis corridas, porque eu tenho certeza é, que a gente espera um pouco mais do Pérez justamente pelo ano muito impactante que a Red Bull tem, e claro, pelo Max Verstappen mostrando cada vez mais sua excelência e qualidade. Mas me diz você, o que aconteceu com o Pérez depois de Mona? Como você avalia a temporada do mexicano até aqui? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like e, claro, se inscrever no canal, hein? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima. Até mais.